Então vamos lá porque hoje eu tenho muita coisa para falar para vocês eu tô aqui ainda nesse short para o Bitcoin mas antes que você me chame de louco vamos dar uma olhada aqui então não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal se inscreve se você não tá inscrito e participe também do grupo do telegram todos os links aqui abaixo na descrição galera então vamos lá O que eu estou fazendo aqui agora estou nesse short para o Bitcoin galera incrível isso aqui tá é, antes que você me chame de teimoso e maluco, eu vou explicar para vocês aqui por que eu continuo nesse short, tá bom? É, basicamente porque é o seguinte, pessoal, começando aqui pelos mercados, né? A gente sabe que a S&P 500 está numa região de forte resistência, tá? Desculpa meu gráfico aqui, mas... Segunda-feira começou agitada, mas a gente tem uma linha de tendência aqui que a Espequenos está testando, tá bom? A gente tem aqui uma formação de Cunha também, ascendente. É bem complicado e, assim, tá aparecendo para mim que a SPK está muito próximo de um, de um topo, tá? Aqui, um topo pelo menos local aí, tá? E... E está aparecendo para mim também que o DXY está buscando aqui um fundo local também, tá? pelo menos fazer uma, um reteste de zonas importantes, tá bom? Então, para mim, a gente está no momento de inflexão aqui dos mercados, tá? A gente teve, teve a divulgação lá do mercado de trabalho da, na, na última semana, né? O, o mercado não reagiu bem ali nessa, nessa divulgação. E, na verdade, todo esse pump aqui, pessoal, tudo isso aqui que o que mercado teve foi já uma precificação, porque o mercado estava acreditando que, mercado, que o que o mercado de trabalho nos Estados Unidos já estava sentindo a, a pressão né das as políticas monetárias do Banco Central americano né, com o aumento de taxa de juros a tendência é o desemprego aumentar nos Estados Unidos isso reduzir a inflação os investidores acreditam que o motivo da, da né, o, o principal causa atual aí que a gente tem em muita inflação é a questão do, do emprego nos Estados Unidos está muito forte tá mas eu não acredito que seja isso é né? na verdade o, a, o emprego e os salários, né? Até muito alto lá. É motivo todo a inflação que tá gerando isso, né? É a forma que eu enxergo as coisas. Mas. É, o mercado estava comemorando porque tinha muita, muita gente entrando, saindo, né, muitos anúncios de empresas é, desempregando, pessoas, enfim, mas só que na né, semana passada saiu então o, a, o resultado aqui do, no, do non-parm payrolls aqui, né, que saiu muito alto, ou seja, muita gente ainda né, uh, sendo empregada aqui, e eu acredito que o motivo principal disso aqui ter aumentado é o fato de pessoas que terem que trabalhar, inclusive dupla jornada nos Estados Unidos, as pessoas estão trabalhando mais lá, nos Estados Unidos para poder pagar contas, pessoal, porque a inflação está galopante, né? as pessoas não estão conseguindo nem pagar ah, o seu... Ah, né, os, o, como é que chama? É, pagar as a, a dívidas que elas, que elas têm, né? de cartão de crédito, de casa, eles estão endividados e tem, tem que pagar contas, então as pessoas estão trabalhando mais nos Estados Unidos, tá? essa aqui é é verdade, é um problema bem grande lá, eles estão numa situação extremamente complicada, tá? então para mim isso aqui foi um sinal negativo e eu não acredito que o Fed vai simplesmente afrouxar aqui agora, Tá, eu acho que isso aqui é um, é um problema grande. Eu poderia falar mais de outros jogadores aqui também, mas não vou focar tanto aqui. Eu acho que o foco em mercado realmente é a questão do desemprego que continua baixo lá. Tá? Então, saiu que também a taxa de desemprego baixa e as pessoas estão trabalhando mais para poder pagar ali a sua, a sua moradia. Enfim, tem muitas pessoas que fazem... Né, uh, esqueci o nome da palavra aqui agora em português. né Financiamento, financiamento de imóvel. E então, as pessoas acabam pagando juros mais alto, elas estão endividadas, cartão de crédito, altas dívidas de cartão de crédito nos Estados Unidos lá, porque o dinheiro tá muito abundante antes. Então elas estão tendo que trabalhar mais ainda para poder compensar aqui tá e conseguir pagar. Então as pessoas lá estão tendo dificuldade, bem parecido com o que a gente tem no Brasil, né? As pessoas fazem inúmeros trabalhos para poder pagar suas contas e dívidas, é uma situação bem complicada. Algo que os Estados Unidos não tá, as pessoas americanas não estão acostumado com isso, né? Então, para mim é que agora o as pequeno está muito muito próximo aqui desse topo, né? Inclusive é aqui a gente teve rejeição agora nessa queda aqui da, que ela fez está na região de 6,8 ela não conseguiu ficar acima dessa região de 6,8 aqui para mim a chance maior que agora é SP500 acabar fazendo aqui um fundo mais baixo começar aqui retra começar a fazer uma retração aqui tá isso que eu estou acreditando mais para SP500 e o do dólar aqui só para mostrar para vocês a gente está numa região testando aqui uma região uma linha bem antiga que eu tinha botado no meu gráfico também tá que é uma zona aqui do 104 que é uma região importante muito próximo de topos anteriores então para mim aqui seria natural natural tá inclusive fazendo divergências aqui a gente pode ver então, para os gráficos menores tá natural de fazer aqui pelo menos um repique aqui tá então acho que tá numa região de, de forte suporte aqui para o índice do dólar nesse momento tá e não me surpreenderia a gente voltar a testar regiões de Fibonacci aqui pelo menos né é o que eu tô acreditando voltar a testar essa zona aqui de 108 voltar para esses níveis aqui da gente poderia talvez formar aqui um homem um cabeça e ombro não sei tá mas ainda é cedo para dizer eu acho que, pelo menos aqui agora, a gente pode ter um repique aqui no índice do dólar. Se a gente olhar aqui também o RSI, a gente pode ver aqui, eu gosto de usar o tempo de gráfico de 4 horas, a gente tem aqui fundos descendentes para fundos ascendentes aqui no RSI, tá? No price action fundos ascendentes e fundos descendentes no RSI aqui. Então, mostra para mim que a gente está muito próximo de buscar um fundo local aqui para o DXY, tá, pessoal? É o que eu estou acreditando. Lembrando que no dia 12, 13, eu tenho que ver a data certinho aqui na minha agenda, mas vai ter o pronunciamento do Banco Central Americano, então pode ser que o mercado fique um pouquinho enjoado até lá, tá até ter uma decisão de fato aí se eles vão pegar pesado ou não. A fala do Paulo na última semana foi bem suave naquelas, naquela conversa que ele teve lá, tá? ele realmente começou a pegar um pouco pesado no começo, depois no final afrouxou bem, tá? o mercado viu isso com bons olhos, mas os indicadores não, não mentem aí que o mercado está... É, ainda aquecido, né? E, e o Banco Central Americano tem um grande trabalho aí para fazer com o aumento de taxa de juros, tá? Acredito que isso não vai mudar aqui agora. Então, esse aqui, primeiro, é, é, a, é a parte mais macro do que, que eu tô vendo aqui agora no mercado, tá? Por isso, esse é um dos motivos que eu tô interessado em nesse short aqui pro, pro Bitcoin, né? Olhando aqui o Bitcoin em si, pessoal, tá? Vamos olhar aqui, então, a análise gráfica a técnica aqui também, passar no sentimento e também nos pools de liquidação aqui da, da Highblock, né? Então, no sentimento aqui, pessoal, no, na análise gráfica aqui, na verdade, então é o seguinte, ó, ah, tem outro ponto também que é importante aqui, olhando os fundamentos, ó, é a questão da... da... Capitulação dos mineradores, pessoal. Os mineradores continuam aqui no, no cenário de capitulação. A rede de Bitcoin pede, perde força aqui, ó. tá com isso. Então isso é um problema grande. Isso uh, faz realmente o Bitcoin ter menos força. O, o, o Bitcoin só tem valor de fato pela, pela rede que ele tem, tá? Então, é, com os mineradores vendendo e, e a hash rate caindo, isso deixa o. o, o gera uma pressão no Bitcoin, na pressão vendedora, inclusive, tá? Inclusive, os mineradores estão vendendo Bitcoin, como eu falei para vocês na semana passada, tá? Então, esse é um outro ponto que a gente tem que considerar para, caso a gente quiser, ficar mais bullish aí, entrar em longs, tá? Então, aqui, olhando o Bitcoin, a gente também tem uma, uma divergência no RSI aqui, tá? Então, fazendo topos ascendentes aqui para o RSI. Inclusive, a minha última ordem aqui de venda foi nessa zona aqui dos 17.200 Então, topos ascendentes aqui no RSI para uh, no Price Action, com topos descendentes aqui no 4 horas aqui, tá? Então, pessoal, esse é o ponto aqui que eu tô olhando aqui agora na, na, na análise gráfica aqui, tá? E também, olha só, se o Bitcoin é para fazer esse pivô de alta aqui, né, pessoal? Vamos combinar, né? É para fazer esse pivô, pivô de alta é para disparar aqui logo, tá? Então, para mim, assim, se o Bitcoin pegasse meu stop, que tá na, a, acima aqui da região 17.600, tá? Eu vou mostrar para vocês por que eu botei o stop nessa região. Se ele pegar o meu stop aqui e sair disparando, cara, beleza. Perdi no trade aqui, tô fora, né? É, faz parte, mas ele aqui eu já começou... Uh, né vai não vai, sabe, tá muita cara que isso aqui vai reverter, tá bom? Eu vou mostrar para vocês por que aqui eu também olhando os pools de liquidação aqui, porque eu acredito que isso aqui vai uh, reverter, tá, pessoal? Então, ah, outro pontinho importante que eu, que eu quero comentar para vocês também, que é, também tem a ver com liquidez, a gente formou uma, uma, um gap aqui na, na, na CME aqui numa hora, tá? um gapzinho pequeno aqui na região de 17 mil dólares. Então, para mim, pelo menos testar essa zona aqui de 17 mil dólares é que eu estou acreditando para o Bitcoin. Tá? Aqui tem, inclusive, a gente pode ver um gap que tinha formado aqui, ó, nessa, nessa zona aqui, tinha formado um gap para... do da CME aqui, do Bitcoin, olha só, como, olha só como o mercado faz, vai lá tapar esse gap então gaps também são zonas de liquidez pessoal, assim como a gente tem os pontos de liquidação que eu falo tanto aqui no meu canal os gaps também são pontos de liquidez importantes aqui, tá? que, a gente, que geralmente o Bitcoin lá, a CME vai, vai buscar essas zonas aí, tá? Então vamos ver mas é um gap pequeno que tem aí, só queria uh, reforçar aqui para vocês em relação a isso, tá? Olhando o sentimento aqui que eu acho que é importante também, o sentimento realmente está bastante bullish. Esse é um ponto de atenção aqui. Eu estava ciente, isso ontem acompanhando aqui o gráfico que as sardinhas que estão vendendo nesse momento, né, dando liquidez para as baleias, jogando o preço para cima. O long short deixa caindo com o open interest subindo aqui, tá? Então, de fato, essa aqui é uma operação, por isso que eu comentei que é uma operação bastante arriscada em relação ao shorts, tá? Porque a gente isso aqui dá Tá, tá, as sardinhas aqui, e eu, inclusive, estou provendo liquidez para que o preço acabe, acabe subindo, mas temos que, tem, tem que levar em conta aqui que o Open Interest também não, não contempla aqui, a gente tem questões de alavancagem, não quer dizer que o mercado está mais shortado aqui, que as posições de short são, de fato, as maiores, enfim, isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá, então, é, é uma operação mais arriscada, sim, eu tenho ciência disso aqui, tá, é, e agora tem que, realmente, o meu stop tem que estar tá lá, nessas regiões acima dos 17.600. 17, para poder cobrir, caso né, me surpreenda, o Bitcoin vai buscar a região dos 18 mil para cima, tá? Que é possível, mas eu não estou acreditando que vai acontecer isso. Tá, mas é possível sim, existe esse risco, então tem que ter o um stop aí para operações, tá bom, pessoal? É, falando em prover liquidez aqui, só para dar uma dica para vocês também, pessoal, eu estou aqui agora, tá? Naquele processo de recuperação também da, da, desse dessa prejuízo da, da FTX, e estou fornecendo aqui também liquidez no mercado, finalmente, aqui, tá? Então falte P2P, quem quiser fazer P2P aqui, pegar a minha liquidez aí, tá? Tá aqui os contatos aqui abaixo, vou deixar também o link aqui na descrição do, do vídeo, tá? Então aproveita aí, né? Eu estou realmente isso aqui é uma iniciativa para poder. Uh, ajudar vocês também a ter um, um P2P de confiança aí, tá? E tô com, com uh, aqui, com, essa, com esse negócio novo aí, quem quiser comprar e vender Bitcoin aí ou criptomoedas pra mim aí, a gente pode uh, conversar, tá bom? Tá aqui todos os contatos aqui abaixo, só mandar uma mensagem, beleza? Então, vamos falar aqui agora do High Block que é o ponto importante que você tem que cuidar. Aqui, pessoal, BitMEX, tá? BitMEX aqui, extremamente importante. Botei aqui, ó, achei vários pontos aqui de liquidação da BitMEX. Olha só que interessante aqui, ó. Comentei pra vocês, inclusive, ontem, porque eu que o Bitcoin ia buscar... Tem grande chance de voltar a retestar a região dos 16.400. Tá, então assim, ó, a gente acabou formando pools acima aqui, tá? Então esse risco, por isso que por isso meu stop está acima dessa zona aqui, dos 17.600, não só por isso também, mas vou mostrar na Binance aqui outros pontos, outros pools de liquidação. Tá, então aqui a gente tem, ó, deixa eu tentar carregar aqui os valores também, inclusive, para você anotar aí, ó, pausa o vídeo aí, anota esses valores, aqui são alvos que o Bitcoin é, pode buscar, tá? Então, para mim, o stop tem que estar tá acima dessa zona aqui dos 17.600, tá? Porque existe o um risco do Bitcoin voltar a testar aqui essa zona, dar uma beliscada aqui, tá? E depois temos aqui pool de ligação abaixo até a zona aqui dos 16.500 para BitMEX, tá, galera? Então, esse é o ponto aqui agora que são as zonas que a gente tem que ficar de olho, então sim, você pode escalar aqui shorts nessas zonas que se você quiser, tiver é interessado, ou então realizar longs aqui, tá? Tome com muito cuidado com longs aí, na minha opinião, eu sei que o sentimento tá, tá bullish, a gente tá querendo fazer um pivô de alta ali, mas é uma, um momento bem delicado, pessoal, se o Bitcoin fosse fazer esse pivô de alta, subir já era pra ter subido, na minha opinião, não ia ficar se enrolando não, tá? Então, pra mim aí são pontos que a gente tem que... É, avaliar aí de colocar os nossos uh, alvos aqui ou então né, entradas para short aqui, tá pessoal? Esse é o ponto. Aqui são os alvos então que eu tenho para shorts aqui agora nesse momento, tá? Mas estou acreditando que o Bitcoin vai retestar essa zona aqui, pelo menos 16.700, aqui 16.600, tá? Que a gente tem mais liquidez, vou mostrar para vocês aqui a pouquinho, tá? High Block então, 12 horas aqui, vamos dar uma olhada rápida aqui no High Block, vou até fazer um update porque eu olhei isso aqui faz uma hora atrás mas está para mim formando bastante liquidez aqui abaixo também na para a binance aqui pessoal olha só vou dar um zoom aqui nessa zona Tá, olha só, então, para mim, o stop tem que estar tá posicionado aqui acima dessa zona aqui dos tá Tem liquidez formada. Mas aqui, ó, região 17.000 mil dólares, muita liquidez aqui em 12 horas. Tá? Para mim, a gente pode testar, voltar a testar essa zona aqui, que é onde está o gap lá também da, da CME. Tá bom, aqui 12 horas. Olhando os 7 dias, que, eu, que é o que eu mais gosto de usar aqui, a gente pode também dar um zoom. Vamos carregar de novo isso aqui, tá? Se bem que não vai mudar muito, porque é 7 dias. Ó, então, dando zoom nessa zona aqui agora. Ó, então aqui a região, o stop tem que tá acima dessa zona aqui, 17.650, tá pessoal? Acho que é por aí, tá? É, é, ou então, quem quiser entrar em short, quiser arriscar mais aqui, uh, pode avaliar já fazer entradas nessas zonas aqui, olhando também confluência com os indicadores da, da BitMEX que eu mostrei agora há pouco. Tá? E para mim aqui, ó, a região dos 16.700, 16. muita liquidez aqui de, de da, dos longs aqui para pegar, e até a região aqui dos 16.350 aqui, tá pessoal? Então... Não me surpreenderia o Bitcoin voltar a testar essa zona aqui, realmente a região 16.700 é, é um ponto que vai ser interessante aqui de ver o Bitcoin voltar a testar. Eu estou acreditando que isso vai acontecer, tá bom? É a minha opinião aqui. Olhando aqui também os mapas de liquidações aqui da, da, da Binance, também a gente pode ver que tem um delta muito forte aqui, então tem muita liquidez de longs para ser buscada, né? Lembrando que eu tenho um treinamento gratuito sobre isso aqui no, no meu site, quem quiser fazer esse treinamento aqui do High Block, tá? Vai lá, andrefaultcom treinamentos... Tem lá uma... tem umas aulas aqui sobre isso aqui, tá? Mostrando tudo, tudo que eu tô mostrando pra vocês aqui no canal, tem um treinamento gratuito aí, tá, pessoal? Então aproveita aí, que eu não sei até quando isso aqui vai ficar disponível ali no site, beleza? E vamos olhar também aqui o de um mês aqui agora também, pra, pra finalizar. O um mês não tem, muita, não tem muita clareza aqui não, tá? Eu acho que não, vou, não tô nem considerando muito isso aqui. Uh, mas a gente pode ver que está formando liquidez acima aqui na região dos 8.300 para cima, tá? mas eu acredito que a gente vai buscar antes liquidez mais abaixo. Isso aqui é mais antigo, não quer dizer que essas ordens estão abertas aqui, então para mim tem um peso... Quanto mais tempo aqui fica, né, esse, esse, esse loopback aqui, quanto mais, maior o tempo, na minha opinião, menos força ele tem, porque a gente não sabe de fato se essas ordens aqui estão ainda abertas, o mercado é muito dinâmico, tá bom? E o Kingsfish aqui, para a gente finalizar o vídeo, tá, a gente pode ver que essa zona aqui, 16 mil, 16 mil muita liquidez aqui, vou dar um zoom nessa aqui para a gente poder ver isso direitinho, então bastante liquidez nessa zona aqui, 16 mil e para Binance, tá pessoal? Então tome cuidado aí, é um ponto que se a gente olhar aqui também o Bitcoin, Uh, aqui a gente pode ver que os, o, aqui, essa zona aqui é o um ponto que tem o, CP, o VPVR, tá? Então tem que cuidar porque tem muita gente que está se protegendo aqui abaixo do, dessa zona aqui do, CP, do, do VPVR aqui, tá? Então esse é o ponto que tem, teve mais negociação, então as pessoas acreditam que o Bitcoin não vai baixar disso aqui, tá? Mas eu acredito que sim, a gente vai bliscar aqui abaixo sim para pegar essa liquidez, Tá? É, o mercado basicamente funciona assim pessoal, vamos pegar, os o, grandes players aqui vão buscar uh, realizar as vendas no melhor momento possível, comprar na região mais barata que eles puderem comprar para jogar o preço para cima, tá? então para mim a gente tem que ter paciência, é uma zona aqui que eu considero extremamente importante, inclusive aqui os 17.600 é lá o topo, esse topinho anterior aqui, tá? é difícil o Bitcoin conseguir ter força para conseguir romper essa zona aqui agora nesse momento, eu não estou acreditando que isso vai acontecer. Tá bom, galera? Eu acho que é isso. Então, espero que tenha deixado claro aqui para vocês o que eu estou enxergando para o Bitcoin. Espero que você tenha gostado. Comente aí abaixo o que você achou de tudo isso, tá? Participe também do grupo Telegram e vamos ver, vamos ver se esse trade aqui dá certo. Por enquanto, eu estou numa situação bem desconfortável, tá? Bem arriscado esse trade, mas vou manter aqui o que eu estou acreditando, beleza? Então espero que você tenha gostado aí. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, participe do Telegram e nos vemos aí amanhã para mais um vídeo. Um abraço.